Ó, oh, Ney. Sei que tem um carro aqui. Caraca, meu! É agora, hein, Ney? Eu vou, eu vou tirar a capinha pra você, hein! E hoje vem ele, Renato Garcia, com seu grande violão, fazer uma belíssima canção para o nosso consagrado Ney. Uau! Nossa! Ai, né? Mandam dizendo por aí que eu sou um malá, mas aqui do meu lado tá o Kit Bengala. Eu falo aqui agora eu sei e você vai ver. Olha só, olha só, você vai ver que tem um carro no container e o Ney já tá careca de saber. Olha só, nem assim você sofre. Hoje Renato Garcia quer ver o seu cofre. Olha só, eu ando muito preocupado. Preocupado. E hoje você vai vai ver, vai ver o meu novo carro. Carro. Olha só eu vou falando pra você até o fim Olha eu vou falando aqui até o fim Tem uns cara que invadem esse container E também quer descobrir Se liga que eu falo agora Bruno aliado, aliado. Não fala de bandido de container Que o Renato fica desconfiado Eu, um money, eu não sei o que é Falar. Ele não sabe o que quer falar Mas eu sei que eu estou muito emocionado ah, é. não rimou nada Como não? Olha. Como não? Lógico que rimou Olha só, o Ney disse que tá emocionado disse que tá emocionado Eu acho que há muito tempo, muito tempo você tá é Calvo <risos> Olha só eu vou falando aqui meu irmão uh -huh. Eu acho que o Ney deve ser O pai do hey, Timão man. <risos> Esse que Fala ah, che... galera Renato na área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje Nossa, chovendo, mano Hoje eu vou mostrar o carro secreto Mano, eu nunca abri esse container de dia Olha, eu já abri, mas eu nunca tirei a capa do carro Hoje eu vou mostrar o carro secreto para meu amigo Ney Que é dono da NASCAR Autosport Por que que eu vou mostrar para ele? Não é porque ele é meu amigo não, não é isso não É porque esse carro vai ser... O próximo projeto de restauração Lá na oficina, funilaria lá do Ney E eu tenho que te mostrar o carro pra você Pro, O problema é que eu não Eu tenho que fazer um esquema de segurança forte Ney dali, querendo. É, Não, não vai dar um pau, eu acho que ninguém tá vendo Mas ó, todo esquema de segurança Tem forte Boca de dragão, pistola do, do Narigão <risos> O vai ser louco, porque assim, agora tem que fazer um esquema de segurança forte, porque esse carro não pode vazar. E, mano, é isso aí, Bruno. Cata o violão e pode vazar daqui. Por quê? Porque o oh, caralho vaza. Vai pegar o seu fumando, você tá ligado. A saída é por ali, ó. Pode sair. Ó, o março e fica aqui na frente aqui, ó. Mano, agora é um momento muito, é, muito delicado. Porque todo mundo quer saber o que tem dentro do container. E é o seguinte, Ney. Eu já tirei aqui os cateados. Eu vi. E eles foram é. cortados. Seguinte. Ney, primeiro, vou, vou fazer você tentar adivinhar que carro que é só pela. pela silhueta. pela silhueta. Ó, a lanterninha aí. Tenta aí. Ó. Tá tentando adivinhar o carro que é. Capa de Porsche, é. É pra é, bugar, é, né? Então. Ó, como segurança se fica lá, mano. Olha lá. Ele fica muito cara, bizarro. Não dá pra saber. Não dá pra saber? Não. Pra saber. não. Então, não Ney, por favor. Câmeras, junto aqui. Você também, tá meu amigo. Você, você acha. Não, você acha não, só só aqui, que não. você trabalha com o Ney, você <risos> vai ver alguma coisa. <risos> Ney aqui. Mano, vai ter que ser um processo muito rápido. Cavou aqui, gente. Eric, me ajuda! Ajuda? Aqui. Foi. Bora, Eric. Aí pode deixar, Eric. Ó, não... oh, pode falar. Ó, oh, Ney. Sei que tem um carro aqui. Meu. Calma aí, vocês não podem... Eu... Ó, eu nesse eu, exato momento... Eu acho Vamos fazer o seguinte, dá a câmera aqui, rapidinho, vai. Só um pouquinho, galera, ó. Pra falar que não tem um carro... é mentira. Ó, tem um carro, ó. Pronto. Pode fumar até essa porta. Tem um carro. A galera fala, ah, não tem carro aqui. Então que porra é essa daqui? Tem, tem, um, carro. tem, tem, um, carro. tem um carro, Tem um carro. Tem um carro, é isso. Tem um carro. Agora, por favor, câmera, saiam. Ney, fica aqui. Pelo amor de Deus. Câmeras aqui, please. Segura só a câmera aqui passando da... Ney, eu vou... Colaborar, a gente a você, tá? Dá uma olhada em tudo aí. uma segurada aí, então tá a gente aí, tá aí, isso, então, então, É, é agora, hein, Ney. Eu vou, eu vou tirar a capinha pra você, hein. <risos> uh! É ah! esse o carro. nervoso, né? Caraca, eu não acredito. Ô, Ney, por favor, ele tá lá dentro? Você pode ir, vai olhando o carro lá. O Ney tá lá dentro agora. Quer uma lanterna? Não pode filmar agora o Ney. Vai, Ney, pode comentando aí. O que, que você acha da lotaria dele? Cara... Mas tá chovendo muito, Ô, galera. Tá é completo! Tá completo! É um carro, é um carro raro, Ney, tipo. É, é um carro raro. É um carro raro. Uham. É, um é um carro raro. Ó, e ele tá em excelente estado. Tá em excelente estado. Pode cobrir de novo, Ney. Eu tô com medo de alguém estar tá filmando aqui, mano. Viu um filmando lá na jatirô? Tinha? Tinha. Fica onde? Lá, lá dentro do, do vidro, lá. Tendo zoom. Mas deve estar tá por aqui, aí é, fechou, né? Fechou. Ney, o que que você tem pra falar do carro, cara? Ó, o único cara que viu o cartel já foi o Só... Tá Mano, acho que um boquinho já falei, já mostrei. Boquinha. Ah, é e você só. Tá. E fora segurança. Aí eu né? não teve que ver porque eu fui pra comprar coisa né? Então não teve jeito. E aí, o que, que você acha do, do próximo projeto? Você já imaginou, o carro quer é que você sabe o projeto. Já sei, é pra fazer aquela linha. Isso, isso. Então, fechado. O carro tá inteiro? Tá inteiro. Dá pra fazer tranquilo, ele vai ficar. Esse é o carro do conteúdo, que todo mundo briga. Se você foi <risos> o primeiro a ver. Obrigado. É, é isso, é tipo assim, é porque é tipo assim eu, já, eu já perdi meio que a noção dos carros, mano, faz muito tempo. Depois que eu consegui meu Skyline, eu vi ali que realmente Deus existe mesmo. E aqui, eu não sei, é um carro raro? Ó, oh, não como o Sky, mas Sim. ele é raro. É um, é um carro que você vê na rua muito? Não, e principalmente desse jeito, quando vê, vê... Daquele jeito, hein? daquele jeito, decaidinho. Então é um carro legal pra mexer. É um carro legal pra mexer. Não tem muito no Brasil. Não. E é muito difícil de achar ele atualmente. Caramba. Então, mano, dá uma dica pra galera aí, bora! Ah não, se eu passar desse ponto, entrega entrega, entrega, entrega, entrega, não dá pra passar desse ponto. Então é isso, agora eu vou fazer todo o esquema de segurança de um fechar o container com o caos cadeado. Mano, se o pessoal acha que é brincadeira, acabando de cortar agora. Não, não, isso aí, é? aqui, aqui tem um cemitério de cadeado. Outra, ah, ali, ó. já, aqui, não, olha o os caras corta, corta a corrente, é os ladrão do container. Ah, e os caras são... Nossa, mano, aqui, o, o passa a limpeza aqui, toda semana corta, mas toda semana eu gasto em média 40 cadeados por semana Os caras pula mesmo Pula, pensar. pula, vem pro lago, né? E acho que um deles é da minha casa mesmo, o meu cameraman <risos> é. <risos> Ainda bem não dito. esse, né? Não, é que eu não sou o cameraman. Você não, eu não se confio, é, não, é, irmão. É. Então vamos fechar aqui e vamos conversar lá dentro. Tá chovendo muito. Bom, galera, eu estava agora há pouco aqui na minha planilha pra ver a data que eu vou soltar o container pra gente não ficar nessa enrolação. Eu já acabei mostrando pro Ney. E é o seguinte, mano, o container vai ter que ficar lá pra fevereiro, final de fevereiro. Então, é, não se preocupem, porque lá em fevereiro, no máximo março, no início de março, eu ali, em fevereiro eu acho que a gente já mostra. Mostro o carro do container e a gente vai conseguir fazer o um grande projeto pro carro, tá bom? Então é isso, você gostou do vídeo mostrando o container, vocês viu a reação deles. Acho que ali vocês pegou mais uma dica que carro pode ser. E é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto é nóis e vamos muito galera. O Renato mostrou o container pro meio. E não mostrou pros amigos dele. Pilantra. Ele nem sabe que eu tô finalizando esse vídeo assim. Ele achou que eu acabei o vídeo e tava indo levar o vídeo para passar pro editor. Mas mano, e por que, que ele mostrou pro? nem não mostrou pra gente, mano? Pra ninguém é dos amigos dele. Muito estranho. Suspeito. Vamos ligar pro meio.